Fala galerinha, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo. E beleza, né, galerinha? No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como cartunizar a sua skin, né? É muito fácil, muito simples. E eu vou mostrar, né? Beleza. Primeiramente, vocês vão precisar do programa chamado Paint to Say, né? É muito fácil de conseguir esse programa. Vou deixar um tutorial pra vocês aí de como baixar o Paint to Say, né? Mas beleza, vamos lá. Vocês abrem ele, tudo ok. Aí vocês vão dar um Ctrl-N, bota 800 por 800. Ou se você preferir, você deixar HD que é 1280 por 720. Dá um nome, vou colocar aqui é Cartoon. Né? Dá ok. Aí beleza, você vai criar uma nova layer. O que, que é uma layer? É diferente de capa. Capa é esse iconezinho, e layer é esse. Deixa eu aumentar com um pouco a tela, beleza? Aí, ok. Você uh, vai clicar na Layer, né? Clica aqui em Curve, Curve, não sei do jeito que você lê, tanto faz. Aí, beleza. Você vem aqui, não precisa nem clicar em nada. Só, dá um, só usar o scroll do mouse pra é, aumentar e diminuir. Uh, beleza, beleza. Voltando, voltando. Aí, beleza. Você vai usar o seu Curve aqui, né? Do jeito que você quiser. deixa o né, tamanho 9. Tamanho 9 é um bom tamanho. Pelo menos aparecendo. Né? 10 também é um bom tamanho. Mas é melhor 9. Aí beleza. Você vai clicar assim. Né, e fazendo. Aqui é que você muda a cor, né? Eu esqueci de avisar pra vocês. Opa, vou ter que fazer de novo, dei muitos controls Beleza. Aí beleza. Ok. Vamos começar a fazer, né? E sempre dá ENTER para você confirmar isso, tá, galera? Tipo, você terminou, mas Imagina... a gente apertar, ele não tem um número definido. Quando você terminar, você dá ENTER, beleza? E pra desfazer, é só dar CTRL-Z. Opa, opa, opa, ENTER. Aí, beleza. Ok. Opa, CTRL-Z. Muito alto. Ok, tá bonitinho, eu gostei, uh, vamos lá, acho que vou ter que botar isso um pouquinho mais pra lá, na moral. ok tá meio quadrado <risos> eu não sou esse daqui eu comecei mal eu vou fazer um bonitinho aqui e vocês vão ver como é que vai ficar beleza Peraí. aí beleza né? terminei foi um pouquinho cansativo foi mas eu consegui uh, bom foi facinho até né não foi cansativo bom foi um pouquinho mas foi facinho é bem facinho fazer isso eu fiz uma coisa totalmente fora do comum olha essa coisa feia aqui vocês vão fazer bem mais bonitinho que isso eu fiz isso daqui na pressa né porque tipo ai eu também cansadinho Pss, cansadinho também cansado e bom uh, ficou bonitinho até <risos> Ok, Aí beleza, pra pintar é muito simples Você cria uma nova capa, né? Cria uma capa, já criou, beleza uh, Você clica no Line Work, né? Que é o, a Layer que eu falei Aí vem aqui nessa varinha mágica Seleciona a parte que você vai pintar Por exemplo, pintar a camisa aqui não foi selecionado, se aproxima com o Scroll. Desaproxima aí, seleciona, seleciona. Ficou horrível, né? Eu sei fazer coisas bem melhores. Eu mostro depois uma que eu fiz, né? Mas beleza. Aí você vem, clica na capa, né? Vem aqui em marrador ou qualquer outra coisa que pinte. Seleciona maior, o maior, né? E pego uma cor, deixa eu ver, azul, tá bom e o carinha ficou bonitinho aí dá ctrl D para selecionar, né aí volta aqui na line work quer arrumar alguma coisa? pode arrumar beleza ok, ele deu certo <risos> uh, ele ficou fake, dói ficou muito eu não, eu, foi a pior coisa que eu já fiz o bichinho, que eu já fiz, né? Aí para salvar, é simples em Arquivo Guardar Como Ou então salvar como, dependendo da linguagem do seu programa Eu duvido muito que ele não esteja em espanhol, mas Tudo bem Guardar Como Seleciona um lugar E em Guardar Mas aí, lembrando Aqui você vai ter que colocar o tipo dele Eu conselho botar PNG Fica melhor, né? e, e... Guardar Selecionar esse daqui ou esse aqui se preferir e dá ok. Comparar isso com isso, tem nem comparação. Né? isso Está lindo demais. Está lindo. mas tipo assim, é só você imaginar e desenhar. Não ficou legal? Aperta o Ctrl e vai modelando essas partes aqui. Mas beleza, né espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ficar por aqui. E, bom, se inscreva no canal, né, se isso foi útil se não foi, você fala aí, por que que não foi Se tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar Mas, tipo, antes de você dar o um dislike Ou, sei lá, fazer outra coisa É... Fale comigo, meu Skype vai estar tá aí Eu só quero ajudar, eu não quero atrapalhar a vida de ninguém Só para atrapalhar, eu simplesmente hackei, o comprei todo mundo Mas, beleza, né como eu disse, vai ficar por aqui, fique com Deus, fique com Deus e até logo, né, galera. Fui.